Uh, no nosso país e economicamente falando, hoje o marketing de rede ele é um negócio do século XXI. Então é onde a gente realmente consegue ter buscar uma segurança financeira, uma independência financeira e ao mesmo tempo uh, conseguir realizar o meu sonho, de estar mais próximo deles, cuidar deles. Uh, sou Patrícia Costa Forno, sou formada em administração de empresas, tenho uh, especialização em gestão estratégica empresarial.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 ter acesso a todo tipo de treinamento é quem vai te direcionar então, aquilo que a gente estuda, que é o teu líder você segue o teu líder, seguindo os passos que já ocorre já, o sucesso que ele atingiu, você vai atingir também, e eu já comprovo isso seguindo as orientações do meu patrocinador fora isso o treinamento um treinamento fantástico hoje, muito atual é o do nosso colega, o Robson